Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa, como sempre, a gente prepara um programa muito especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix. O programa Dicas de Saúde hoje trouxe um assunto muito especial, porque nós, como pessoas, devemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, como sempre todos que vêm aqui no nosso programa, para falar sobre constelação familiar você já ouviu falar sobre essa terapia então hoje eu estou no programa dicas de saúde apresentando para você essa nova é, esse novo cuidado né que as pessoas podem ter para melhorar a sua saúde também e hoje eu trouxe a terapeuta Rose e ela vai contar para nós tudo sobre constelação familiar tudo bem, Rose? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Lucimara, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo teu carinho e pela tua recepção. Eu queria que você contasse para os nossos seguidores aí, Rose, o que, que vem a ser a constelação familiar, que é algo assim que... A gente fala, mas fica pensando o que será que é, o que trabalha, né? Como eu falei, a gente Sim. trabalha corpo, mente e espírito para o nosso corpo ficar saudável, né? Sim. Então, isso é um jeitinho que também né, a gente já tem para cuidar da gente. Como seria isso? Então, então, constelação sistêmica familiar, Ela sistêmico quer dizer que nós trazemos do nosso sistema, né? Então, assim como nós trazemos muitas coisas boas do nosso, dos nossos ancestrais, dos nossos pais e antepassados, nós também trazemos as dificuldades que eles passaram. Dentro dessas dificuldades, às vezes nós trazemos um problema de escassez, dificuldade financeira, dificuldade de se encontrar profissionalmente, ou às vezes se encontra, mas não consegue deslanchar naquela área. Nós trazemos problemas de saúde, né? Nós trazemos é, problema de ansiedade, depressão, enfim, tudo mais. E a constelação sistêmica, que é uma terapia, uma técnica que foi criada por Bert Hellinger, ela veio justamente para mostrar né, que a gente traz e com essa técnica nós temos a oportunidade de liberar do sistema essa dificuldade. Então, permanecer as coisas boas, e deixar para trás aquilo que não é mais necessário. Isso é excelente, né? Porque para a gente poder ficar tranquilo no nosso trabalho, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos, né? Eu acredito que a gente precisa trabalhar realmente isso para que a gente possa estar em paz, né, Rose? Sim. E, e me conta a constelação, como é, que, como é que vocês trabalham, como que é a procura das pessoas, como que funciona? Então... Então, como eu falei ali, são vários temas a gente pode trabalhar dentro de uma constelação. Eu atendo muitas pessoas que vêm, por exemplo, com problemas de relacionamento amoroso. Né? Às vezes, traz uma questão de que todo parceiro que ela conhece, ou vice-versa, né? quando é o homem, a parceira, apresenta aquele, aquela mesma questão. De repente, uma questão com bebida, de repente, uma questão... De que não gosta muito de trabalhar e a mulher tem que manter a casa. Enfim, as mais diversas dificuldades que tem. E quando a gente vai olhar na constelação, nunca o trabalho é com o outro. Sempre é com a gente. Porque é como se eu tivesse um imã aqui dentro e fora eu vou atrair aquele que está na mesma frequência do que eu. Então, é, por exemplo, quando eu vou colocar na constelação, geralmente não é uma regra, né? Porque... É, cada constelação é uma constelação, mas geralmente está ligada ao pai. Então, às vezes, na figura do marido, a mulher acaba buscando a figura do pai, que ela sentiu que faltou em algum momento lá atrás, ou que ela foi muito vinculada e de repente ela quer casar e quer, quer se manter né, conectada ao pai. Também as pessoas buscam muito pela questão profissional, mesmo assim, porque... É, tá travado às vezes vai lá até um certo ponto começa a crescer financeiramente chega até um certo ponto começa a cair tudo de volta né então a gente o que que a gente vai olhar dentro do sistema da constelação a constelação é uma terapia muito amorosa e ela trabalha basicamente com três leis pertencimento e hierarquia né e é, é o pertencimento à hierarquia e a lei do equilíbrio que é o dar e receber então, eu vou olhar na constelação se essas leis estão em equilíbrio dentro do sistema dela. Se todo mundo está pertencendo, se tem alguém excluído. Né? É, na lei da hierarquia, se de repente é, eu não estou querendo ser maior do que o meu pai e a minha mãe, eu estou em papéis invertidos, eu estou querendo mandar no meu pai e na minha mãe. Né? Então, isso tudo gera desequilíbrio no sistema. E quando eu aprendo a aceitar a minha vida como ela veio até mim, do jeito que eu recebi da minha mãe, eu também estou pronta para receber das outras pessoas. Enquanto isso, eu não estou pronta. Eu vou estar sempre achando que eu não sou merecedora né, de receber as coisas boas da vida também. E questões de saúde também são bastante procuradas né, dentro da constelação. Ansiedade, síndrome do pânico, é, câncer, né, que é algo assim que... E também está bem em alta. Então a gente coloca na constelação e vai buscar onde está esse excluído do sistema. Geralmente tem um excluído, tem alguém que lá atrás não pôde pertencer. né? Às vezes alguém que teve uma morte precoce, um aborto que não foi reconhecido dentro do sistema. Então a gente vai incluindo. E à medida que se vai incluindo, a, a, a pessoa vai sentindo alívio na mesma hora no corpo dela e vai se soltando. E o movimento vai acontecendo. Muito interessante, né? Muito assim interessante para as pessoas bu buscarem essa ajuda, esse equilíbrio, né? Sim. Porque eu acredito que todo ser humano precisa para que a sua vida, né, esteja bem esteja em paz eu queria que você mostrasse para nós que você trouxe um campo energético trouxe. aqui né uhum. e que você colocasse para nós aqui para mim aqui para me explicar e né trabalhasse isso daqui com a minha ajuda para a gente ver né para explicar para as pessoas melhor como que funciona claro com certeza posso colocar você aqui então pode então eu vou colocar uma representante para Lucimara né essa mocinha aqui vai representar ela Vamos colocar ela aqui. Tem água nessa bacia, então a água vai conduzir, ela faz o um movimento como se as pessoas estivessem caminhando realmente e vai fazendo esse movimento. Então se percebe ali já você bastante observadora, mais parada, mais observando o tempo todo, em todo o teu entorno, né? Tem alguma coisa assim, às vezes até uma questão de saúde que te incomoda com frequência, uma dificuldade para dormir, alguma coisa assim, você tem? Às vezes eu tenho dor de cabeça. Então, vamos colocar aqui uma representante para a dor de cabeça da Lucimara, né? Então, vou colocar aqui mais longinho, porque ela vai caminhar para onde ela tiver que caminhar. E, automaticamente, vamos colocar representantes para os teus pais, que são os primeiros ancestrais, né, de onde você veio. Então, colocando o pai e a mãe da Lucimara. E agora a gente observa um pouquinho como que é esse movimento, né? É, eles vão, alguns, o campo movimenta muito mais rápido, tem alguns que é mais lento. Então, isso tem muito, depender com a energia da pessoa, como que ela é, né? Então, hum. veja que você vai olhando para essa dor de cabeça. E vai se juntando, vai chegando mais pertinho dos seus pais. Seus pais são vivos? Meu pai é vivo, minha mãe já é falecida há 30 anos. Uhum. Ó, 37 perceba. anos. Perceba que você está mais pertinho do teu pai. Então a gente, faz, a gente vai investigar, assim, por exemplo, teve uma questão de um aborto, teve alguém que já teve esse problema de dor de cabeça dentro do teu sistema e faleceu, ou mesmo que não faleceu, mas está vivo e sofre com essa mesma questão. E, e a gente vai colocando e, ao mesmo tempo, vai trabalhando, fazendo falas da constelação, como por exemplo, assim, eu sinto muito, né? mas agora eu deixo com você o que pertence a você, e eu fico somente com o que é meu, e, e pode ver que, à medida que a gente vai fazendo a fala, o movimento vai acontecendo, e dentro da gente, a gente vai sentindo esse movimento acontecendo. Vai acontecer. sentindo esse movimento, vai sentindo. realmente. Oh, vai. A gente sente arrepios, né? A gente hum. sente que o corpo da gente vai, vai trazendo e vai, vai mostrando. Relaxando, vai. vai relaxando, vai relaxando, vai trazendo uma paz. Sim. Né? Aí, eu coloco aqui a tua criança interior. Eu sempre trabalho com a, com a criança interior, né? Porque quanto mais a gente tem estudado, tanto na constelação como na parapsicologia, nós temos percebido que não é o nosso adulto que fica doente. Quem fica doente é a nossa criança. Então, é a nossa criança que ficou ansiosa um dia quando era pequena e não soube lidar com isso e guardou lá dentro dela. É a nossa criança que tem medo de não dar conta, de morar sozinha, de pagar suas contas, de prosperar. É a nossa criança que de repente quer agradar o nosso pai numa profissão, mas o desejo do coração dela é outro, né? Então, quando a gente vai tratando a criança e trazendo essa criança para perto da gente, o adulto vai comandando a vida e a criança fica na função de nos trazer a criatividade, de nos trazer alegria, de nos trazer leveza, né? Então, quando a gente acolhe, olha, a tua criança está chegando ali pertinho de você. Mas perceba como você continua, de certa forma, vinculada bastante, principalmente ao teu pai. A tua mãe está para trás, né? Uhum. Mas bastante vinculada ao pai ainda. E a criança vai chegando. Como se ela tivesse te procurando. Cadê você, Lucimara? Onde que você tá? Vai brincar comigo ou não vai? Vai tirar um tempinho para mim? né? Então... Então, é mais ou menos assim que funciona o movimento da constelação. Porque, às vezes, quando se fala em constelação, a pessoa pensa, mas o que será que é isso? Tem a ver com as estrelas, né? E tem várias modalidades de constelação. Tem constelação em grupo, tem constelação na água, tem constelação apenas com os bonecos na mesa. Eu já participei de constelação com cavalos, que é maravilhosa. Fui constelada por eles, é, é lindo o movimento também. Mas eu escolhi a, a constelação na água para trabalhar. Me adaptei muito com essa, me senti chamada por essa técnica. E aí, é, depois de um certo tempo de atendimento, algumas pessoas me começaram a me perguntar, Rose, você não ensina? Você podia ensinar essa técnica? Aí vinha um, de repente vinha outro, eu pensei, opa, é um chamado, né? Porque a minha primeira formação é letras, então eu me formei professora, eu lecionei pelo Estado cinco anos. Então, a, a parte da da pedagogia, digamos assim, Sim. né, eu já já tinha uma experiência. E eu resolvi, então, aceitar o desafio e no ano passado eu, eu fiz uma programação. Eu vou organizar uma turma, vou divulgar, se tiver alunos eu vou dar o curso, vou ministrar o curso, se não tiver, tá tudo certo. Abri 12 vagas, fechou as 12. E, e, eu, e o curso foi ministrado no Hotel Suzin, né, foi, assim, uma experiência muito maravilhosa é, foi muito profundo e eu, eu, eu, na outra vez eu não divulguei tanto assim. Então, dessa vez eu, eu pensei que eu deveria divulgar porque muitas pessoas não sabem que está acontecendo o curso. Exatamente, e, e muitas pessoas procuram essas alternativas, mas ficam se perguntando, aonde eu vou procurar, Isso, né? então eu pensei assim, dessa vez eu quero... quero Falar, eu quero mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade, né? E que qualquer pessoa pode fazer o curso. Porque de repente é assim, ah, mas eu, eu sou empresário. Daí por que, que eu vou fazer o curso? Para trabalhar dentro da tua empresa. Porque qualquer problema que tenha dentro da tua empresa não é da tua empresa, é teu. Então quando você trabalha aqui dentro da, de você esses temas, quando você libera dentro de você, automaticamente a tua empresa vai fluir. Exatamente, né? Aí de repente assim, ah, mas eu, eu sou enfermeira, né? Eu trabalho como enfermeira e como que isso pode me ajudar? De repente, quando você perceber o que, tá, o que está por detrás daquela doença, daquela pessoa que você está tratando, você vai olhar para ela com outros olhos e você vai poder, poder oferecer um tratamento mais adequado. Você vai poder dizer que existe uma, uma causa emocional que, de repente, você pode tratar ou que essa pessoa pode procurar alguém que vai ajudar ela a tratar isso. Né? Ah, mas de repente eu sou pedagoga. Então, para que, que a constelação vai servir para mim? Porque quando você olhar aquela criança que tem hiperatividade, quando você olhar para aquela criança que tem autismo, você vai perceber que aquilo ali é um rótulo, mas que por trás de tudo isso existe, com certeza, uma situação de grande exclusão. Problemas, pessoas que tiveram os mais diferentes problemas e foram muito julgadas, e foram excluídas lá atrás. Então, amplia muito. Claro, para quem já é terapeuta, é uma ferramenta maravilhosa, porque você coloca e numa mesma sessão você descobre aonde que está a questão, né, e você identifica onde que está e consegue fazer todo esse trabalho e já trazer um alívio para o cliente ali na hora, né. E, mas para quem não é terapeuta, isso é, o curso ele é praticamente uma mentoria. Digamos assim que o, o, o esquema do curso que eu organizei ele é praticamente uma mentoria, como se fosse uma imersão. Porque o aluno, antes dele poder constelar alguém, ele precisa se trabalhar. Então, durante o curso, pelo menos oito constelações, cada um, vai, cada um vai passar por oito constelações. Então, você pensa assim, tá, a primeira coisa que eu quero trabalhar é a minha questão financeira. Então, vai trabalhar a questão financeira. No outro dia... No outro dia, eu quero trabalhar meu relacionamento. Você pega, você pega todos aqueles temas que estão assim, emergindo, e que você não sabe o que fazer com eles, e vai organizando, e vai trabalhando no próprio curso. Então, eu trabalho em duplas, e um vai constelando o outro. Ao mesmo tempo em que vai se trabalhando, sai com uma ferramenta maravilhosa na mão, que você pode usar para o teu trabalho, mas que com certeza você vai usar para a tua vida. Exatamente. Com certeza. Porque tudo aquilo que a gente ajuda as pessoas, é, reflete na nossa vida, né? Quanto mais você ajuda sem esperar nada em troca, né, Rosi? Sim. Automaticamente vem para a nossa vida, em qualquer momento, sem a gente precisar pedir nada. Sem né? precisar pedir. E uma coisa que eu fui percebendo, quando eu entrei para o mundo das terapias, que eu iniciei no reiki lá, né, seis anos atrás, quando eu comecei, o que eu fui percebendo ao longo desse caminho, que esse é o meu trabalho, que é uma missão, que é algo que eu vim para fazer e que, eu, que é uma coisa que eu faço com o meu coração. Assim. Às vezes, é altas horas, eu estou atendendo, fazendo atendimento online, de repente, né? ou atendendo, às vezes, fazendo atendimento presencial. Mas eu também fui descobrindo muito mais, também, é, o quanto eu nasci para ensinar, o quanto eu gosto disso. O quanto me faz feliz e realizada estar ali podendo ensinar cada coisa que eu aprendi nos meus atendimentos, as experiências que eu fui vivenciando ali e poder transmitir para os meus alunos. Né? Então, é, é um trabalho muito profundo. São Serão dois dias em outubro, 22 e 23 de outubro, e no primeiro módulo, e o segundo módulo é 26 e 27 de novembro, então será no Hotel Suzin, né, e, e eu quero deixar, assim, um convite bem especial para aquelas pessoas que sentem que tem algo travando a sua vida, seja em qualquer área, né, financeira, amorosa, saúde, enfim, profissional, que existem hoje muitas possibilidades de cura, né, e que são transformações incríveis, eu, eu, depois do curso que teve em Mafra, eu recebi o convite para fazer curso em, em São Bento. Então, já teve duas turmas lá. De São Bento eu fui para Jaraguá. E agora, nesse final de semana, agora eu vou encerrar mais uma em São Bento e no próximo mais uma em Jaraguá. Então, assim, eu saio daqui e vou para dar os cursos, mas quando eu volto, eu volto plena. Eu volto realizada, assim, ao perceber o quanto a transformação acontece na vida desses dessas pessoas. E quando a gente percebe a transformação e é que a gente foi é, um pontinho ali de ajuda, isso dá uma paz interior que não tem preço, né? Não, não tem. Às vezes, já, já algumas pessoas já me perguntaram, tá, mas você vai ensinar essa técnica que você trabalha e você vai ter concorrentes? Eu nunca vi dessa forma. Porque são tantas pessoas que precisam de ajuda, tantas, tantas mesmo, né? Algumas vão vir para mim, mas outras vão vir de repente para você, outras vão vir... Cada um não falta, não vai faltar nunca né? trabalho para quem se dispõe a trabalhar com o coração aberto. Exatamente, eu sempre vejo na minha profissão, quando você faz tudo com amor, tudo vem ao seu redor. Sim, né? Tudo. Não precisa exigir nada de ninguém, ofereça o que você tem de bom que automaticamente... Né? assim Eu vejo aqui no programa, né, a gente fala tanto sobre saúde e tantos profissionais vêm aqui em benefício de ajudar os nossos seguidores aí do Rio Mafra Mix Sim. que possam conhecer terapias, que possam ter, conhecer profissionais maravilhosos que tem na nossa cidade e que as pessoas possam ser ajudadas realmente, né? E Isso. me conta uma coisa, eu não te perguntei, mas aonde que as pessoas fazem a inscrição para esse curso? Então, pode entrar em contato comigo mesmo, né? Então, o telefone é 47 984668892. Tem a minha página também, que é Rose com Z, Rose Carvalho, Terapeuta, né? Que também tem o Instagram. E podem, podem mandar mensagem lá também, que a gente vai, vai atendendo né? com bastante carinho. Me conta uma coisa, e o que, que esses outros bonequinhos representam dentro da constelação? Às vezes vem alguém lá que quer trabalhar uma questão de casamento, de repente alguém que tem um sonho de casar, né? E, às vezes uma, uma pessoa que está com problema no casamento, e a gente vai olhar lá atrás no sistema, teve alguém que foi deixado anotar. Hum. Essa pessoa não pode ser feliz. Então é como se eu também não tivesse autorização para ser. Então nós Entendi. temos vários. Tem a noivinha... Tem as crianças, né? Digamos que uma mãe vai vir para constelar um filho que é de menor, a mãe pode constelar o filho de menor, né? Os anjos geralmente representam pessoas falecidas, então é, podemos colocar representando pessoas falecidas. É, homens, mulheres, ó, alguns símbolos. É, para a pessoa de repente, que a, a constelação ela não é uma, ela não tem vínculo religioso, mas ela é espiritual, né? Ela, ela é um, um campo que trabalha também espiritual. Então, digamos assim que a pessoa que vem lá ela tem uma crença muito forte, né? Na igreja católica, ela tem uma, uma confiança num padre. Então, a gente tem um padre lá para representar. Ah, mas de repente eu gosto muito. De, de trabalhar, de dançar, de, de colocar todo esse movimento corporal, essa ginga para fora, né? Trabalhar, dançar como os ciganos a gente tem. A gente tem representante para, de repente, para anjinhos. É, a constelação também, ela pode ser, a gente pode constelar animais, então nós temos os cavalinhos, né? tem cachorrinho. É, pode ser constelado o terreno, pode ser constelado uma planta de uma casa... De repente, às vezes, uma casa que não vende. Alguém quer vender, aquela casa não vende, não vende, não vende. E quando a gente coloca a casa, é, às vezes, ela está vinculada ainda um antigo dono. Ou aqueles que, que doaram o terreno, às vezes, aos pais, eram muito apegados, queriam muito que, ele, que continuasse naquela terra. Né? Então, a gente vai observando, a gente trabalha também, representando os índios, que são os, muitos dos nossos ancestrais são indígenas, né? então a gente coloca também essa representação dos índios. É, temos representantes para mulheres grávidas, a gestante. Né? Então, a, a variedade de bonecos é para poder atender a demanda dos temas que as pessoas procuram. Então, quanto é, é uma pessoa mais jovem... É, hoje ainda eu fiz uma constelação para uma moça, que ela tem, ela tem 30 anos, em torno de 30 anos, e quando eu pedi para ela colocar alguém na constelação para representar ela, ela colocou uma senhorinha. Então eu já pude perceber que na constelação ela não estava colocando, não era ela, ela estava representando alguém. E aí ela já estava tendo muitos problemas de artrite, de artrose, que são doenças que as pessoas de idade têm. Então, é como se você tivesse naquele lugarzinho, no lugar daquela pessoa, você vai sentindo tudo que ela estava sentindo, a energia dela. Quando a gente libera e diz, não, então você é minha vovó, eu agora posso ser a tua neta, com muito carinho e com muito amor, agradecendo pela vida que veio até mim, né? através de você, aquilo vai acalmando e vai apaziguando. Muito bom falar sobre constelação familiar, Rosa, eu agradeço a tua presença aqui, eu tenho certeza que as pessoas ficaram até o final, né, do nossa entrevista, para saber <risos> como que é a constelação familiar, porque eu também fiquei bem curiosa, né? Sim. Então, muito obrigada, deixem aberto também um outro momento para você vir falar sobre constelação familiar, constelação de empresa, constel constelação de casas, de tudo o que for para ajudar as pessoas. Tá Muito obrigado E que dia que é realmente o teu curso? Então, eu, então eu quero fazer um convite bem especial né, para todas as pessoas que estão assistindo e para aqueles que puderem compartilhar e falar da constelação. O curso vai acontecer no Hotel Suzin. Será nos dias 22 e 23 de outubro, o primeiro módulo. E o segundo módulo, dia 26 e 27 de novembro. Né? Então, para a gente conseguir encerrar ainda esse ano com chave de ouro. Então tá, e tem teu Instagram que é a Rose, Rose Com Z, Rose Carvalho Terapeuta. Então tá aí. Muito obrigada, tá? Muito agradecida. Assim, obrigada pela oportunidade de você estar aqui falando para os nossos seguidores, tá? Muito obrigada mesmo. E o nosso programa, então, Rose, chega ao final com mais um programa Dicas de Saúde preparado, como sempre, com muito carinho, muito amor para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fiquem bem e até semana que vem. Deus os abençoe.